Desica, lancei um zigão da massa mesmo aqui, viu, em homenagem ao Renatinho esse zigão Em homenagem ao Renatinho, vou tentar fazer ele na jungle da melhor maneira Esperar sumir Tá, vou startar no red mesmo, hein, galera Vou fazer o clearzinho pra baixo, já que o Desica tá lá embaixo Aquela gameplayzinha, mais um pouquinho diferenciada, né? Desliga, você lembra quando a gente começou a streamar junto, mano? E foi tentar receber o primeiro pagamento da Twitch? A burocracia que foi, mano? Pra poder colocar ordem de pagamento, aí nós não conseguimos botar o banco direto, aí teve que aceitar... Numa plataforma concorrente, né? Aí eu lembro não, que nem, nós foi... nem conseguia receber os primeiros pagamentos, Não, né? demorou, demorou um pouquinho, só no outro mês. Aí eu lembro, mano, eu vou morrer pras galinhas aqui, olha que hype o Ziggs Jungle, mano. Pera aí... Não aprendeu nada com o Renatinho. Aí é foda Aí eu lembro que quando nós fez uma campanha pra gringa Nós foi tentar receber o primeiro pagamento da gringa, mano A dificuldade que foi também Eu lembro que eu fui no na agência mais próxima aqui do banco que eu tinha Os caras não sabiam nem me passar o IBAN Nem o SWIFT CODE, mano Tipo, os caras não tinham nem essa informação Também Goiânia, meio nem interiorzão Nem sabe o que é, nem sabia o que Nem é. sabia Goi Aí eu não julgo também Porque Goiânia, interiorzão, tal Os caras não sabem a coisa nova negócio negócio de internet, pá Chegou agora Aí eu fui o primeiro nesse esquema, né? Aí, mano, graças a isso, eu conheci, Bezica, a Remessa Online, que é uma plataforma aí de você poder receber dinheiro do exterior com a menor taxa e o melhor câmbio, mano. O câmbio é o preço do dólar que vem, galera. O preço do dólar tá maior do que o do Google hoje, que seria o que eu vou receber. Tá ligado? Muito boa a plataforma. Graças a e Deus é nós conheceu ela hoje. É fácil. É fácil o link dó. vai estar tá na descrição. Vou estar tá deixando pra galera aí que quiser lançar a braba. Mano, eu tô aqui e tava querendo gankar, mano. O que, que você tem de skillpado? Tem que mais um aqui, velho. Pega essa. Dá um flash. Dá E nele, dá E nele. Se você der um E, mata, vai. Ah, tá, nada, paizão. Calma, deixa eu macio, deixa eu macio. Puxa eu peio, que Eu peio, peio é o Q sem querer. Ixi. Tá sem flecha, é carista, hein, velho. Mata os dois, mata os dois. Boa, vaizão. Saiu vivo, tá lindo. Fala dele, oh, fala dele. Nem vê o item que eu comprei, tá? <risos> Beleza, galera, essa aqui o editor já vai mostrar no YouTube, viu? O Desica tá nada mais, nada menos que anel de dólar pra H de suporte, né? Então, mano, recapitulando, mano, a dificuldade que a gente tinha pra receber um pagamento, né, mano? Então é bom a gente já passar esse recado, às vezes que vai que tem criadores de conteúdo ou futuros criadores de conteúdo assistindo o canal do YouTube nesse momento, né, mano? Iria recomendar pro guerreiro a remessa online. E tem muita gente também, mano, que, tipo, uhum. quer virar streamer, tá ligado? Mas não, não, não faz ideia de como que as coisas funcionam. pro mano. Igual quando foi nós no começo, né? Você foi aprendendo tudo, né, mano? Tendo que aprender... aprender na que? marra. Na marra, do zero. Botar na cara mesmo. Não recomendo muito esses Ings de não, viu, galera? Mas depois do primeiro clear, mano, você conseguir encaixar um gank, o boneco fica divertido, velho. Gostosinho o azeite. Renatinho está aí orgulhoso, viu? Eu achei que era nosso. Pô, pior que eu não faço eu nada também. aqui, né, véio? Não faz nada. O Pai que só vai te Mas puxar. Mas vou tentar, só. mano. Ah, errei a bombinha, velho. Matei! Fala dele! Remessa online, a plataforma da galera! Vamos nessa mais um aqui. Pronto, peguei arauto, hein, mano. Peguei arauto, velho. Esperando o item aqui. Caralho, esse GP é bom, viu, mano? O cara é Smurf, mano. Eu vou sair daqui, mano. Deixa eu meter o pé. Caralho, ele me skin, mano. Olha quem? Skin. Hum. Mano. Que Caralho, parecendo um personagem do Lost of Arc. Ó, fala dele. Cadê o Pyke, mano? Onde que o Pyke foi parar, velho? <risos> tá lá, tá Nossa, lá. Nossa, o foda é que eu perdi o meu W, mano. O Arauto não vai cabecear na T2, hein. Mais pei na primeira torre. Não, o nível tá mid, o nível tá mid. Tá, vou continuar aqui com o meu brother. Fudeu. Matei lá atrás. Igual o Renatinho mataria. Beleza, pô. Aí, só matar agora. Eu outro, eu outro. Boa, garoto. Foi bom isso, mano. Broca o Demolir pra nós. Nice. De pariu! <risos> mano, esse que é foda, mano. Ele entra na mente, cabuloso, véi. Segura Cai até o embaçado, último. embaçado, Só mais você, só mais você. Só mais você. Nice. Bora equipe! Nice! <risos> Bora, equipe! Ah, <risos> Pô, se eu não erro, o W dava boa, mano. Flash. Olha, olha, olha, olha. Nossa! Fala, do e. bem. bem. Aqui, aqui, aqui, aqui. Renatinho estaria orgulhoso. Vamos, Desica. Ah, Remessa online. A, a sua forma de... Ui. A sua melhor forma para receber pagamentos dos exteriores. Remessa online. Ah, eu vou tomar um... Vou tomar uma flashada aqui. Opa, opa. Caralho! Matei, Ma pô. Fala nice, dele. Garante nice, o drag? Nice. Tuque. Beleza, vamos embora. Oh, Ele vai um chutar, doidão! Eu, vou... eu vou... Eu vou... O oh, que é isso, Marquinhos? Confia, Marquinhos! Tô aqui, mano, mas não dá não. Pera aí, eu vou tentar buscar... Ah! Confia, confia, só mais você Matei, você matei! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Acho que eu ah, mato esse seu Caetá. O vem veio em mim. Bombinha? Toma! Ah! CARA- Mata- alta ataque! Caralho, ah, que dano foi ó, esse? Isso aqui foi um oferecimento quem, Desica? Fala é pra galera! É mesmo online! Vai toma! Ó! O teu! Ah, véio, é um acerto você acerta o Você mata um, você mata um, você tá p? Boa, gatinho! Pera aí, pera aí, pera aí! É sério que você ainda não deixou o like e não tá inscrito no canal, faz um favor e faz aquele comentário, nem que seja rosinha. Dá pra gravar uns um diferente, hein. Ah, dá pra caramba. Fica parada, fica parada que eu te salvo. Toque! Ah, se pega. <risos> A0, A0 Nossa, meu ziguinho, ele é da massa, filho, pra porra, é reto Nossa, tô upando o W, mano, ele volta muito rápido, que porra é essa? Hum, gostoso, yami, yami Ó, oh, o ult aqui, se liga, mata ou não mata? Tuk Caralho Matou <risos> Que dano, velho Ó, oh, a careça tá aqui, mano Nossa, eu um arauto ainda Oba, oba, oba Nossa Meu Deus, velho Talvez não eu tá saia, mano nada. Ah! Era pra vir pra cá, mano. Mais um, mais um passinho. Era mais um passinho, passinho pra... aí. E aqui? Tô chegando. Boa. Cancelei mais ou menos. ok Boa, ult Vou voltar pra ah, matar morrer. o Pyke, que é bom ele morrer. Continua, vamos, vamos que tá dando boa. Vamos que tá dando Fora que eu que tô com o Aralto, velho. Não posso Aqui? Morrer. Ixi. Nossa, não consigo me mexer, velho, tomei um A, aqui, chegou, do, cara. a chegou, a Zere Olha Zere chegou. Olha a Zeri na contenção. Tamo vendo, Zeri. Ou oh, o Arota acabou? Acabou, né? Acabou, velho. Acabou rápido, hein? Ah, Nossa! Não, acabou rápido não, Eu que demorei. Isso, a venta giga, pô. Lembrando que esse Baron foi patrocinado pela Remessa Online, galera. As melhores... Ah! Zônias, vamos que dá. Dá tranquilo, dá tranquilo, deu o tuque. Tum. Toma. Tá dando um B, tá dando um B. <risos> <risos> nice. Vai folgadinho. Uau! Tá ajuda aqui, ajuda aqui! É. Tá longe pra porra! Vem pra baixo, vem pra baixo! Não, vem pra baixo não, sei é amor Ah, você tá morto. Respeita, Oi, mano! Patrocina o Remesso online, doidão! É Luva ah! de prender, porra! Receba! Como é que é? tem que falar, eu acho que o editor podia colocar <risos> essa do... Como é que é o nome mesmo? Luva de, de Predeiro, Predeiro né? porra! Esse, mano, é Receba, o melhor jogador do mundo! Esse cara é bom, mano, vai fazer muita história aí, né? Receba, cara! Sou o melhor de todos, graças a Deus! É nóis, ó! É. Respeita, a Hulk! cara da Luva de prender é ele! Bora, família Remessa! Aqui, aqui, aqui, ó! Aqui. Meu, oh. online, receba. Aí, ó. Receba a luva de predero? Mais 50 zonas. Tuk. Uh. Uh.